Ainda bem que fomos chamados. Senhor deputado Adelberto da Costa Júnior, por sinal deputado da República, que foi eleito pelo povo e penso que está nessa qualidade neste debate. Eu gostaria de. Na verdade, eu tenho, tenho seis questões, mas vou colocá apenas quatro. Uh, o senhor, uh, senhor proletor falou sobre o modelo atípico uh, democrático angolano e um desfundamento traz ali essa questão. Da maioria, da maioria no Parlamento. Então, nós estamos lembrados, que, nos termos do artigo 109 da Constituição, que quem concorre às eleições são os partidos políticos, e é em função do programa que apresentam, sufragado pelo povo, então o povo vota e elege. As maiorias do Parlamento são derivadas dos votos que os partidos têm nas eleições. Não significa dizer, pelo facto de um partido ter a maioria absoluta, ou a maioria qualificada, qualquer que seja, é, é, poderíamos dizer que estamos numa democracia típica Não é verdade, é, é, é, senhor presidente? Penso que é discurso bonito Uma segunda questão falou sobre o, sobre o nascimento da nação, é, sobre a exclusão da UNITA nos processos desde o nascimento da nação. O senhor deputado está lembrado, em 1975, fez referência do Acordo de Alvor de 15 de janeiro, este acordo, eh, o alto comissário, os, três, os, os juristas que trabalharam no plano legislativo do país, me refiro com maior incidência, só para não falar toda, deixa eu só buscar aqui o nome se me permite, eh, eh, falou por exemplo, eh, ou seja, do MPLA veio a juíza a, a Maria Medina, da FNLA Honório dos Santos, da UNITA, peço que veio o, juiz, o jurista Teixeira Batista, se me é que não me fala. Há sim sinal de inclusão desde o princípio. E fala, por exemplo, dos contactos que o MPLA teve, por exemplo, com alguns signatários, se assim podemos dizer, de Portugal. Esqueci também de fazer referência da carta que o fundador da UNITA, em 1976, manda para o comandante, eh, naquela altura... É um deputado que pedia medicamento e cotas. Foi publicado, portanto, no, no, no, no livro de frente leste. Penso que o senhor deputado também está lembrado. E gostaria, portanto, que, quando tomasse a palavra novamente, fizesse menção a essa questão. A, a, a, a penúltima. Malvendera, por favor, uma exceção. A penúltima, a penúltima questão é, fala da indicação dos juízes e sobre a independência dos juízes. Nos termos do 243 da Constituição da República de Angola diz que quatro juízes são indicados por Presidente da República quatro pela Assembleia Nacional um pelo Conselho de Magistratura e um pelo concurso público estamos lembrados em função dos resultados obtidos pela UNITA no, no, em 24 de agosto a UNITA ele, ele indicou dois juízes para o Tribunal Constitucional cuide-os assim sensibilidade é uma, é, uma, é uma instituição instrumentalizada e para terminar a última é, é, é, a última questiono sobre questiono portanto Falou aqui e levantou o senhor deputado sobre a questão da, da, da condecoração. Tem toda a razão, condecorou-se Matias Damásio. Não se esqueceu o bonga. O bonga foi foi condecorado no, no ano 2018. Portanto, é é parafrazando alguém que diz que isso não é comida, né? haverá próxima e com certeza vai ser atribuída. Com todo o respeito que eu tenho ao, ao senhor deputado Adalberto Costa Júnior, penso que, portanto, deveria colocar a sua explanação nesse termos. O senhor Pascoal Bento ausentou-se da sala. Uh, eu tenho pena que ele se tenha ausentado da sala. Porque eu tinha, eu tinha respostas para ele. Muito sinceramente, eu tinha respostas para ele. Eu gostava fundamentalmente de me concentrar numa das questões que ele, pelos vistos, não sabe. É, lamentavelmente, o nosso país tem um sistema atípico, sim, constitucional. E a legitimidade do poder político é posta em causa, muitas vezes, por causa disso. E eu vou dar aqui dois exemplos muito simples. A nossa Constituição e as leis eleitorais e a lei da Comissão Nacional Eleitoral dizem que governa o partido que tiver mais votos é este partido que governa cujo líder deste partido se transforma em Presidente da República Comandante em Chefe das Forças Armadas e que, no nosso caso, o sistema presidencialista governa o país no seu todo o líder do partido que tiver mais votos. Um governo que vá ao parlamento e receba uma moção de censura e seja derrotado, não tem condições para governar. No nosso país governa e bem, governa em ditadura. Porque as leis estão assim formatadas, o jurista não deve saber. E isso é um risco enorme. É um risco enorme. O nosso sistema político é o único no mundo. Onde vamos às eleições e um boletim elege dois órgãos de soberania. Os órgãos de soberania são independentes e devem ser complementares. E aqui está outra prova do vício do atipismo do nosso sistema, não é possível um boletim eleger dois órgãos de soberania distintos, é impossível, cria instabilidade, impede as soluções da complementaridade, do equilíbrio da governação, da estabilidade, o jurista não sabe, é uma pena, É uma pena que nós tenhamos jovens, é uma pena que nós tenhamos jovens, jovens que devem ser sempre trazidos à educação e ao respeito. Quando este debate começou, o apresentador e moderador disse que estavam perante o presidente da UNITA. O jovem ignorou. E entender tratar-me a um nível diferente Eu sou deputado também, não me sinto mal Mas isto demonstra uma intenção A redução E o desvio de representatividade É uma pena Os jovens não devem ir por esse caminho Não vos aconselho enquanto jovens A serem intolerantes A desrespeitarem os outros A não aprenderem a conviver na diferença Não vos aconselho não é um bom caminho, não é um bom percurso. E vejam um lado pior, fez as perguntas e foi embora, numa atitude de total desrespeito e falta de educação. Completa. Completa falta de educação. Esta é a educação que se ensina nos campos? Será? É esta? É esta a educação? habituado a respeitar caros amigos que aqui se encontram eu estou muito habituado a respeitar o contraditório a diferença este contraditório enriquece o debate político o debate institucional, o debate cultural o debate social nós não somos donos da verdade absoluta não somos e de facto Olhar para uma lista de 460 figuras no momento em que Angola diz que é um Estado democrático e de direito, eu pergunto: afinal, estamos à espera de quê para homenagear um mais velho como Alden Roberto? Sim, começo por aí. Afinal, Angola não está reconciliada. Afinal, há problemas com Alden Roberto? O mais velho, dos mais velhos, dos movimentos de libertação, da UPA. Não há, não cabe nesta lista, Olden Roberto. Então, mas nós temos um acordo de paz, O um país reconciliado. E Jonas Savim está excluído continuamente. Pergunto porquê. Pergunto porquê. Eu vi naquela lista matadores e vítimas do 1 de maio, do 27 de maio. Matadores e vítimas naquela lista. Eu vi falta de critério. Eu vi as chefias esquecidas e os subordinados homenageados. Não entendi. Não entendi. Não significa que uma parte daquela lista não tivesse legitimidade. Tinham seguramente. Muitos tinham legitimidade. Mas houve falta de critério. Eu vejo Damasio na lista. Não tem nada contra o Damasio. Eu não tenho nada contra o Damasio. Eu tenho os discos todos do Damásio, eu sou um atento seguidor e um apreciador da sua música, mas eu não aceito Damásio e o Tetalando. Não está lá por quê? E onde é que está o Barcelona Carvalho o Bonga? Onde é que está? Mas é possível o Estado angolano fazer condecorações sem critério. Põe os mais novos e esquece os mais velhos. Invertemos a lógica da natalidade, invertemos a árvore genealógica. É assim que nós queremos caminhar para o futuro. Dizemos que há reconciliação e depois esquecemos aqueles genuínos, porque não dizem amém. Estamos a chegar o 4 de fevereiro, vemos ameaças de processos, crime contra o general Numa. Quando devia ser condecorado, porque foi um cofundador das Forças Armadas Angolanas. É assim. Eu vi condecorar companheiros meus, vi condecorar a Belchivucubuco, mas veio dizer, a macuva. Achei correto. Foram membros da Comissão Conjunta Político-Militar. Mas há outros membros da Comissão Conjunta que foram esquecidos, por quê? Se estavam lá ultra subordinados deles, um está aqui na sala, o Sr. General Chassanha. Porque Por é assim que o Estado perde prestígio, perde oportunidades e devemos refletir sobre a condução errada que nos tem trazido dos nossos interesses, dos nossos destinos, do nosso país.